Pensa em um único exercício que eu vou passar agora explicado passo a passo para você, que você não só vai trabalhar as suas coxas, seu bumbum, suas pernas, abdômen e ainda os seus braços. Dica melhor do que essa não tem, então se inscreva no canal, eu sou o professor Emílio Júnior e tenha sempre a liberação do seu médico. Vamos lá, primeira coisa que você tem que aprender para poder fazer esse tipo de treinamento é pegar ambos os pezinhos ou a sua garrafa pet, pode ser garrafa pet, não tem Problema nenhum, cheia de água ou areia. Você vai colocar ao lado do seu corpo, assim como eu estou com ambos os pesos, nas laterais do meu corpo, as pernas afastadas e paralelas à largura do quadril. E a gente vai fazer o seguinte: presta atenção, vai agachar, quase encostar o peso no chão, volta à posição inicial, flexiona. Agachou, flexiona. Isso aqui é para os iniciantes fazendo este movimento basta agachar e fazer o movimento para que você consiga trabalhar o máximo não só os seus braços mas também as suas coxas e seu bumbum agora vamos para os avançados e os intermediários vai ficar um pouquinho mais complicado presta atenção eu vou fazer até de frente que vocês já sabem fazer o agachamento, eu suponho que é avançado intermediário, já sabe. Então, abra suas pernas, a largura do quadril, posicione ambos os pesos à frente, vai agachar, faz uma flexão, sobe, faz outra, desce, agachou, braço, subiu, faz mais uma, agachou, isso, subiu, faz mais uma. Esse exercício ele vai pegar muito, não só as suas coxas, porque quando você fica lá embaixo, agachado, você está trabalhando as suas coxas em isometria, dando mais estímulo ainda às fibras musculares. Quando você trabalha duas vezes para cada agachamento, o seu braço, o seu bíceps, ele vai ser muito mais recrutado, além do seu abdômen vários benefícios para um exercício muito simples de se fazer. Então, se você não conhecia entre em contato, vai lá embaixo nos comentários e me coloca coloca lá nos comentários quantos quantas repetições você conseguiu fazer. É isso aí, importante. Quantas repetições você conseguiu fazer? Dá o seu máximo aí, escreve lá nos comentários que é para eu poder entender se ficou difícil ou não. Agora, se você quer ter uma consultoria montada exclusivamente para você, aquela ficha de treinamento mais direta possível, sem o passo a passo, é direto no treino para você poder aprender. Então eu vou explicar, você vai fazer e vai entrar em contato comigo. Fácil. A consultoria funciona dessa forma. O nutricionista vai montar o cardápio nutricional de acordo com as suas necessidades. E aí, de acordo com as suas necessidades, você vai conseguir ter esses resultados, tá bom? Entre em contato com o número do WhatsApp, que vai ficar lá embaixo na descrição desse vídeo. Muito obrigado. Até nosso próximo encontro.